Este conteúdo é um poema intitulado Desiderata. Ele foi divulgado a partir da ação do advogado e filósofo Max Hermann em 1921. Conta-se inúmeras lendas e histórias fantasiosas sobre a aparição deste poema. Mas se quiser conhecer a verdadeira história, veja a descrição abaixo deste vídeo no YouTube ou no meu blog no site pedromazine.com.br. O que importa é que se trata de uma excelente reflexão, sem uma tendência religiosa, mas quase em forma de oração, de uma autoajuda e aconselhamento de vida. Espero que lhe faça bem. Um forte abraço. Em meio à agitação e à pressa, procure caminhar tranquilo, lembrando da paz que existe no silêncio. Viva em harmonia com as pessoas próximas a você, sem abrir mão dos seus princípios e dignidade. Diga a sua verdade calma e claramente e ouça a verdade dos outros, até mesmo os insensatos e ignorantes, pois eles também têm suas próprias histórias. Evite as pessoas exaltadas e agressivas, elas são um tormento para o espírito. Evite-se comparar aos outros, pois poderá se tornar arrogante ou amargo e depressivo, pois sempre haverão pessoas inferiores ou superiores a você. Alegre-se pelas suas conquistas, assim como pelos seus ideais e planos futuros. Mantenha o interesse e o empenho pelo seu trabalho, por mais humilde que seja. Ele é um bem precioso na contínua mudança dos tempos. Tenha cautela em seus negócios, pois o mundo é cheio de armadilhas. Mas não deixe isso te cegar, pois o bem existe. Há muita gente lutando por ideais nobres e por toda a parte a vida é cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não finja afeições e não brinque com o nobre sentimento do amor. Porque apesar de toda a aridez e desencantamento, ele é tão perene quanto a relva. Aceite gentilmente o conselho dos mais velhos e seja benevolente com os impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito para ter proteção em um súbito infortúnio. E não se desespere com temores imaginários. Muitos medos nascem da solidão e do cansaço. Adote uma disciplina sadia e não seja exigente demais. Seja gentil consigo mesmo. Você é filho do universo, assim como as árvores e as estrelas. Você tem o direito de estar aqui. E mesmo que não lhe pareça claro, a Terra e o universo estão evoluindo naturalmente, cumprindo o seu destino. Portanto, esteja em paz com Deus, não importa como você o entende e aceita. E quaisquer que sejam as suas lutas e aspirações na desafiadora jornada pela vida, mantenha a paz profunda e a harmonia na sua mente. Apesar de todas as falsidades, maldades e sonhos desfeitos, este ainda é um belo mundo. Alegre-se e compartilhe com os outros a sua alegria e felicidade. Faça tudo para ser feliz.